puguei, só que se eu morrer o vídeo acaba. Quer dizer, eu odeio esse jogo, seu ruim. Perder, eu odeio esse jogo. eu vou perder, certeza? Eu sou muito noob. Eu só tenho uma coroa e... e... tá com som não é pra tá com sono não, seu burro. Nossa! Que mentira foi essa, doido? Aí, aqui é muito noob. Oh, shit! Sai, Tô jogando, seu burro. O cara tá me ligando, safado. Aquele game é sem mesmo Tá me ligando. Aquele game é sem mesmo mano. Ah, seu ruim. Quer dizer, não é game sem me, não. É gay com me. Ah, seu burro. Ah, mapa lixo. Sai se alguém comer. Nossa, doido. Que é pro? Eu disse que eu odiava esse jogo? Aqui, ó. Tá. Que tal o porquê?